Lutero e Luteranismo, Irish Denifle. Capítulo 3. Superiores supostamente capazes de dispensar de tudo. A afirmação de Lutero de que ele prometeu todo o governo. Como estamos ocupados com São Bernardo, vamos seguir Lutero como seu intérprete, e o editor Caveral. Lutero escreve oitava, 633 que é opinião unânime, devidamente aprovada por São Bernardo no livro de Precepto e Dispensatione que todas as partes da regra estão nas mãos do superior, que pode dispensar seus súditos deles, não só quando se trata de algo impossível ou onde há perigo na demora, mas também quando é conveniente. Às vezes essas partes da regra dependem apenas do arbítrio do superior. A partir dessas premissas, Lutero conclui que o sentido do voto monástico é, prometo guardar esta regra de acordo com o arbítrio do superior, mas o superior pode dispensar em todos e de todos os votos portanto também do voto de castidade, tanto mais que motivos mais fortes o impelem, ao passo que é precisamente o voto de castidade que se apresenta como não dispensável. Assim, toda a instituição monástica torna-se incerta e perigosa, e se o sentido do voto monástico não é o que acabou de ser dado, então todos os mosteiros estão condenados, e nunca existiu um monge. Agora, Vamos primeiro ver as premissas que Lutero pretende ter estabelecido de acordo com o acordo geral e o ensino de São Bernardo. É verdade que São Bernardo ensina que todas as partes da regra estão na mão do superior. Poder-se-ia julgar assim, pois o estabelecimento desta afirmação não daria evidência do mais alto grau de arbitrariedade enganosa, uma vez que Lutero até cita o escrito em que São Bernardo deveria ensinar isso. Mas, no entanto, alguém julgaria erroneamente. Na escrita nomeada, Bernard ensina exatamente o oposto do que Lutero fez dizer. São Bernardo diz, em grande parte a tradição regular está sujeita, se não à vontade, certamente à descrição daquele que está à frente. Mas você diz, o que resta então à necessidade isto é, não confiado ao arbítrio dos superiores? Ouça, muito. Em primeiro lugar, o que quer que haja de coisas espirituais transmitidas pela regra, de modo algum é deixado nas mãos do abade. Por um lado, portanto, Bernardo não diz, como Lutero alega, que todas as partes da regra estão nas mãos do superior, mas uma grande parte. Mas, continua ele, e isso é definitivo, em relação ao espiritual transmitido na regra o superior não tem poder algum. Em vez de desperdiçar palavras sobre o procedimento de Lutero, permito-me fazer apenas uma pergunta aos pesquisadores protestantes de Lutero. Que tipo de religiosos eram aqueles que imediatamente sem escrúpulos aceitaram as ampliações e interpretações de Lutero do ensino de Bernardo, conforme apresentado aqui na discussão de Aviste Perdida? Já não eram frutos podres, maduros para a queda. Mas o que diz Caveral? Desta vez ele encontrou a passagem, pois Lutero citou o livro. Ele a aduz sem comentários na nota, mas apenas no início dela. A continuação que da completa evidência contrária à exposição de Lutero, ele omitiu, a parte a saber, que o espiritual não está dentro do poder do abade. É tal procedimento honrado e imparcial. Se isso não é preconceito partidário, não há nada que mereça ser assim caracterizado. Mas Lutero também tira da passagem de Bernardo, que ele falsificou, a conclusão de que se jura manter a regra de acordo com o arbítrio do superior. O verdadeiro Bernardo, é claro, conclui diferentemente, Prometo obediência segundo a regra de São Bento, portanto não segundo a vontade ou arbítrio do superior. Caveral nota isso. Nem um pouco. Ainda Lutero também diz sobre esta passagem, eu juro esta regra, vou ver o Antigulum", e ele também repete isso em outro lugar. Há uma passagem grávida logo encontrada nela, vim. oitava, 637, 26, nunca monásticos conveniamos, não possuem negare. Quem voviam totam sum regulam, non solum castitatem, quod e tota subverbo, vovete compreendeitur, quare est, ut e tota subverbo, reddit, compreendiatur. Vamos agora questionar os mosteiros. Eles não podem negar ter jurado toda a regra e não apenas a castidade, porque toda a regra está incluída na palavra, vovete. portanto, necessariamente toda a regra também está incluída na palavra, reddit. Lutero aqui se prova culpado de trapaça ainda maior do que havia manifestado em relação a São Bernardo. Pois aqui não se trata de um livro estranho, mas de sua própria regra, que ele mesmo guardou uma vez, de sua própria forma de votos que ele pronunciou uma vez, e tantas vezes ouviu por parte de outros durante as solenidades de sua profissão religiosa, e que foi encontrada impressa nas Constituições da Ordem, lidas publicamente durante o ano, e nas escritas por Salpites. E como se lê a forma? por meio da qual ele jurou a regra. Ego frater prometo obedientium vivere sine proprio e incastitate secundum regulam bit. Augustinius que ademortem, eu, irmão N. N prometo obediência e viver sem bens em castidade segundo a regra de Santo Agostinho, até a morte. Portanto, Lutero e seus confrades não votaram a regra, mas viveram em conformidade com a regra ou de acordo com a regra, isto é, como ensina São Tomás. Aquele que professa a regra não jura observar todas as coisas que são na regra, mas ele jura a vida regular que consiste essencialmente nos três votos mencionados. Ele não jura a regra, mas viver de acordo com a regra, isto é, ele declara que se esforçará para viver, que moldará sua conduta em conformidade com a regra como de acordo com uma espécie de exemplo. A afirmação de Lutero parece incrível demais. Talvez ele se refira, afinal, a outras ordens e não a sua própria. Não é assim. Por na página 633, 4, ele remove todas as dúvidas escrevendo, Eis que eu expressei toda a regra de Santo Agostinho, et ego vovi totam Augustini regulum. Naturalmente, isso sugerindo a sensação de que ele havia jurado cada sentença, cada advertência, era fácil para Lutero expor o perigo de tudo. Na regra de Santo Agostinho, há um regulamento, por exemplo, né que an a cívico com que iri necessi necesse minus com nem menos de dois ou três devem ir aos banhos ou onde quer que seja necessário ir. Portanto, se eu, como eremita, não ando acompanhado por outros, terei quebrado o voto, pois, ó que vou vius que a de morte em servare, o te expresse a roti. Pois jurei observar isso até a morte, como forma do voto expressamente o tem. Isso, então, está contido na forma do voto. Até que ponto Lutero foi? A que profundidade ele já havia caído, para não hesitar em distorcer totalmente as palavras que uma vez ele mesmo havia falado diante de Deus e que estão em as Constituições publicadas, de modo que exatamente aquele significado falso de que ele precisava agora foi exibido, mas que, em sua profissão com todos os seus confrades, ele teria justamente repudiado como totalmente contrário à forma? E que tipo de monges eram seus associados? que se deixaram enganar por tais distorções e quem os seguiu em sua apostasia. Eles já não pertenciam àquela corrente de declínio, descrita na introdução. O relato de Lutero também não se aplica às outras ordens mais conhecidas da época. Os dominicanos fizeram o um voto, segundo a regra, como Lutero e seus confrades. Os beneditinos e os cluniacos fizeram o mesmo, e São Bernardo diz expressamente, no tratado acima citado por Lutero, no mesmo capítulo, em em relação à regra de Bento 16, prometo, não quidem regulum, sed obedientium secundum regulum, Esse Benedicti, eu prometo, não a regra de fato, mas a obediência de acordo com a regra de São Bento. E atualmente ele reconhece qual era o entendimento comum sobre a profissão entre todos os monges de seu tempo, ninguém jura a regra quando faz profissão, mas, definitivamente, que ele ajustará a sua maneira de viver de acordo ou em conformidade com a regra. Não é uma violação do voto, portanto, se alguém não cumprir a regra até um fio de cabelo. Aos beneditinos e cluniacos em mosteiros bem ordenados de costumes louváveis, São Bernardo concede muita liberdade em relação à regra, embora seus cistercienses se esforcem para seguir a regra ao pé da letra, não por causa do voto, ou como se tivessem jurado a regra, mas contrário aos costumes. Os conegos regulares, como em geral todos os que seguiam a regra de Santo Agostinho, faziam seus votos, como as ordens mencionadas, um regulum. Das ordens que aqui podem ser levadas em consideração, a declaração de Lutero teria aplicação apenas aos franciscanos, se São Francisco não a tivesse impedido por uma brevidade incomum e um número insignificante de ordenanças, bem como e particularmente pela distinção entre monitiones e Praxcepta, que foi expressamente enfatizado por Gregório IX já em 1230 e claramente explicado por São Boaventura. Em sua forma de profissão, os cartuchos nada mencionam, mas até hoje entendem que juram, não a regra, mas viver de acordo com a regra. Se este for o caso, então, o que diremos do editor, Caveral, que não oferece uma pequena palavra de comentário sobre as passagens em consideração, para alertar o leitor do engano de Lutero? Da mesma forma, Lutero em outros escritos engana ainda mais seus leitores com respeito às constituições, isto é, estatutos algo que também não surpreendeu nenhum pesquisador protestante de Lutero. Repetidamente Lutero reclama mais tarde que, no papado, não havia nada além de consciências intimidadoras. Se ele, como monge, tivesse saído de sua cela sem o escapulário, por exemplo, teria pensado que havia cometido um pecado mortal, pois um monge não ousa sair sem seu escapulário. Nas Constituições de Salpites, de fato diz, C24, Nenhum irmão saia de sua cela sem escapulário. Lutero está certo, então. De jeito nenhum. No prólogo mesmo, na primeira página das Constituições, todo o suporte é removido do escrúpulo proposto posteriormente por Lutero. Lá se lê, por amor da paz e da unidade e da ordem, é nossa vontade e declaramos que nossas Constituições não nos obrigam por culpa, mas por pena, exceto em caso de preceito ou por desacato. Isso é excelentemente explicado não apenas por São Tomás, mas também por preceptor religioso dos eremitas, a Egidius de Roma. Este acalma seus irmãos com as palavras, os subordinados podem formar suficientemente sua consciência pelo fato de que o que é proibido nas constituições, se não for um mal em si mesmo, obriga sob pena, não sob culpa, exceto se o fizerem por desprezo. Dirão os protestantes que Lutero desconhecia tanto essas evidências quanto suas constituições. Que ignorante eles então o marcarão? Não, não, o caso é outro. Depois de sua apostasia, Lutero era um homem diferente do que tinha sido antes. Esta é a principal explicação. Depois de sua apostasia, quando ele alimentava apenas zombaria e escárnio para a igreja, ele passou a torná-la responsável por pecados mortais de uma aparência totalmente diferente. Em 1531, escreve, entre outras coisas, sobre o Papa e os papistas, era muito ruim que gado tão louco e porcos sujos cheirassem esses moscatéis, para não falar de comê-los e apreciá-los. Que ensinem e acreditem que, se alguém entrar na sobrepeliz, é pecado mortal, e quem tem húmido um no altar é um condenado. Ou, para chegar também aos seus altos artigos, aquele que lava a boca com água e engole uma gota, não pode dizer missa naquele dia, aquele que esquece e deixa a boca aberta, de modo que um mosquito voe pela garganta. Não pode receber o sacramento naquele dia, e inúmeros artigos grandiosos, excelentes e altos, sobre os quais sua igreja porca está fundada. Mas voltemos à escrita de Lutero sobre os votos. Todo leitor sem preconceitos deve perceber que aqui o reformador aparece sob uma luz muito duvidosa. Os protestantes não podem mais usar suas expressões favoritas de que Lutero havia agora alcançado um conhecimento mais profundo e claro, que ele passou a reconhecer os votos como contrários às escrituras. Não, estamos aqui lidando com fatos. A partir de 1505, ou seja, desde o momento em que Lutero ingressou na Ordem e viveu como religioso, as constituições dos eremitas incorporavam o mesmo texto e o mesmo significado da época em que escreveu seu livro sobre seus votos. O que ele faz? Ele muda o texto e, antes de tudo, Precisamente na passagem que é decisiva para toda a vida sucessiva do religioso em questão, as palavras, a saber, pelas quais a profissão religiosa é feita. A mudança é esta, que o sentido se torna diferente daquele que as Constituições, ou o próprio Lutero uma vez, pretendiam. Conhecimento mais profundo da passagem. Mas por que, então, Lutero mudou o texto? Para fazer a passagem render seu significado pretendido a priori, ele foi obrigado a mudar a própria forma, pois não admite o significado que ele tinha em vista. Foi somente depois de sua falsificação que ele pôde escrever como um eremita agostiniano. Veja, eu jurei toda a regra de Santo Agostinho, na qual ele ordena que eu não ande sozinho. Jurei isso até a morte. Agora, se eu for capturado e forçado a ficar sozinho, o que acontece com meu voto? Mais cedo devo me deixar ser morto do que ficar sozinho. Mas como? Se eles não me matassem, mas me mantivessem em paz à fossa. Meu voto deve então ser quebrado, ou deve incluir virtualmente a cláusula adicionada. Prometo manter a regra neste ou naquele assunto, até onde for possível para mim fazê-lo. Da mesma maneira, disse ele, ele jurar orar em certos momentos, usar roupas e coisas do gênero. Mas se ele ficou doente, como então cumprir o vovete e redite vote e mantenha seu voto? Assim foi com todo o resto. Exposições e conclusões como essas, todas construídas exclusivamente sobre a forma falsificada da profissão, mas, à luz da forma verdadeira, sendo de subjeto não suponete, e, e fracas invenções do cérebro, impressionam os protestantes, e eles não notam nada de incomum sobre eles. Por quê? Por que desdenham tirar o ensinamento católico de sua fonte genuína e preferem sem mais delongas depositar a sua fé nas afirmações de Lutero, que não submeterão a nenhum teste?